bota casaco tira casaco sol e chuva tudo no mesmo dia eu deixo sempre três rodas de roupa pronta na mochila uma para casa faça muito frio uma para casa faça um calorzinho e outra para casa faça muito calor e como fica a nossa saúde desde que eu vim para cá eu já tive umas duas ou três gripes já fui parar no, no PA descobri onde é que ele era aqui porque eu não sou daqui não não cura a tosse tá sempre eu acho que para quem tem asma é bem complicado porque eu, por exemplo, sinto muito frio, então quando está frio eu me agasalho bastante. Aí com essas mudanças de tempo eu sinto uma decaída absurda na minha saúde, eu acabo ficando com bastante tosse, às vezes acabo ficando bem mal, a ponto de ter que ir para o hospital mesmo por conta dessas mudanças de temperatura. Quem vive por aqui sofre mesmo com essas mudanças. A gente foi falar com uma especialista para entender o impacto no nosso corpo. No inverno, os vírus respiratórios todos circulam, os sazonais circulam mais, né? Além disso, assim, o próprio frio e o, o clima seco, né? Ele é um irritante das vias aéreas. Então, quem já tem problemas respiratórios crônicos, como a asma, a enfisema, a rinites, eles são exacerbados nessa estação, tanto pela maior circulação desses vírus quanto pelo próprio clima. As principais doenças do sistema respiratório são Rinite, que é a inflamação da mucosa do nariz Sinusite, que é a inflamação da mucosa dos seios da face Laringite, inflamação da laringe, onde ficam as cordas vocais Faringite, inflamação da faringe, que conecta a boca e o nariz ao sistema digestivo e respiratório Bronquite, inflamação dos brônquios, canais que levam o ar até o pulmão e asma, estreitamento dos bronquíolos, canais de ar do pulmão e que dificultam a passagem do ar. E diante de tantas doenças, o mais importante é ficar atento à evolução dos sintomas. Sempre teve aquela questão, ah, é gripe ou é resfriado, porque são... Condições bem diferentes. O resfriado é uma condição bem mais leve, demais de vias aéreas superiores, e a gripe é um quadro que pode ser bem grave, que tem acometimento de todo o corpo, né? Uh, com dor no corpo, com febre alta, um quadro que a gente chama sistêmico e potencialmente grave, inclusive com acometimento pulmonar grave, o que não acontece nos resfriados. E agora a gente tem também a COVID-19 no hall de doenças respiratórias que podem. Uh, ter um quadro mais grave. Em relação aos quadros bacterianos, é importante uma avaliação médica, só o médico examinando o paciente e, e avaliando o paciente vai poder dizer se se trata de uma infecção bacteriana ou viral, até porque o, é muito parecido, são muito parecidos os sintomas. Os casos de síndrome respiratória aguda grave associadas ao vírus influenza causador da gripe aumentaram no Rio Grande do Sul em relação aos invernos anteriores. O crescimento já era esperado, já que com a flexibilização das medidas de proteção, os vírus voltaram a circular mais. Os especialistas alertam que é importante manter o calendário vacinal atualizado para evitar quadros graves. É importante as pessoas saberem que a vacina da gripe não causa gripe, ela protege contra a gripe e o que acontece às vezes é a pessoa toma a vacina e já estava incubando algum vírus respiratório e aí acontece o quadro respiratório, isso é uma coincidência, não existe essa relação. E tem algumas dicas simples que vale a pena relembrar. Essas práticas que nós aprendemos com a pandemia da Covid-19, muitas delas têm que ser mantidas. Né? Higiene respiratória básica, higiene das mãos, ambiente uh, arejado, né? evitar aglomerações. Isso é, são medidas importantes desde sempre, principalmente no inverno, para ter uma boa saúde respiratória.